Eu sou o Jordan e eu sou a Aria Costa, do arroba eu Alia Costa. No vídeo de hoje, né, que é o quarto episódio do especial de Halloween, eu trouxe a minha irmã aqui convidada porque a gente vai fazer um bapho muito mara hoje aqui no canal. Inspirada em Pokémon. Isso mesmo, gente. Tanto no anime, né? No desenho, quanto no jogo Pokémon GO. A gente vai se transformar em Jesse e James, né? Da equipe Rocket, que eu adorava eles, eles não sabiam fazer nada. Né? Sempre as tramoias deles davam ah, errado. Eram assim, os vilões mais engraçados que tinham. Porque nunca dava certo nada, gente. Mas os looks deles são incríveis, né? As fantasias. E lá no meu canal a gente fez as fantasias. Então tá indo aqui, vai lá conferir. Exatamente. Muito legal. Acho que ficou muito incrível o vídeo dela também. Lá a gente faz todas as fantasias que a gente vai usar nesse vídeo de hoje. Aqui vocês vão aprender a fazer a make completa, né? Eu vou fazer o tutorial explicadinho da minha. Depois eu vou maquiar a minha irmã. Primeira vez ela fazendo maquiagem <risos> artística. Nunca falou as sobrancelhas antes, gente.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 Então, gente, vamos começar essa maquiagem Nesse primeiro trecho do vídeo eu tô sozinho Porque eu vou fazer a minha maquiagem completa primeiro Depois eu vou fazer a maquiagem na minha irmã Então já vem coladinho comigo pra gente fazer essa maquiagem juntos, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colar as minhas sobrancelhas Zero suspeitas Porque, obviamente, a sobrancelha do James é bem diferente da minha sobrancelha natural, né? E pra gente poder desenhar outra em cima Eu tenho que sumir completamente com essa aqui Eu não ensino em todos os tutoriais como é que cola a sobrancelha, porque esse passo fica muito repetitivo. Então caso você não saiba e queira aprender como colar as sobrancelhas, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando passo a passo como é que faz só esse trecho da maquiagem, e eu já volto com as sobrancelhas coladas pra gente continuar essa maquiagem de jeans. Então gente, já selei as sobrancelhas, vou começar fazendo a minha pele. Pra isso eu vou usar uma base de alta cobertura, que vocês já devem imaginar que é a da Tracta, que nesse especial de Halloween eu basicamente só tô usando essa base, porque é muito prático pra maquiagem artística, onde geralmente a gente precisa de uma cobertura 100% então vou fazer minha pele completa com ela eu vou vir no Instant Retouch, que é o corretivo da Fenty Beauty, né? Na cor 130, iluminando alguns pontos do meu rosto. Eu quero iluminar bastante aqui o centro da minha testa. Quero iluminar aqui o centro do nariz, arco do cupido, queixo. Eu quero a minha mandíbula mais marcada, então eu vou iluminar ela também, abaixo dos olhos, que é essencial. Enfim, né, gente? Amo. Beleza, já vou vir no meu pozinho translúcido da Playboy e vou salar as minhas sobrancelhas imediatamente, porque porque a gente não pode deixar produto cremoso nem produto líquido em cima delas E também já vou selando o resto do rosto Concentrando principalmente onde eu apliquei corretivo, né gente? Gente, eu já vou começar contornando o meu rosto, tá? Pra isso eu vou usar o meu BT Blush Contour na cor Brown Sugar da Bruna Tavares E aqui no nariz eu vou vir no um pincel bem fofinho E eu vou concentrar o contorno do meu nariz o mais próximo que eu conseguir um do outro Só que sem juntar Geralmente eu deixo meu contorno nessa espessura aqui Hoje eu vou fazer ele um pouquinho mais fechado. E já vou esfumando essa parte superior aqui pra dentro da sobrancelha também. Vou vir aqui numa paletinha de pó, pegar um tom um pouco mais claro do que o meu tom de pele. E eu vou cortando aqui as laterais do meu nariz. Puxando bem pra cima do nariz mesmo, tá vendo? Vou vindo um pouquinho desse pó aqui, que ele é translúcido da Maybelline também. Vou usar por cima do outro. E só encostando bem no topo do nariz pra fazer aquela ponte, né, gente? Vou fazer a mesma coisa aqui, olha, na mandíbula. Que eu quero minha mandíbula bem marcada. E eu vou trazendo ela a até chegar aqui nessa lateralzinha da boca e já venho esturando essas com pincel porque como eu apliquei muito, muito pó não vai nem precisar de baking, né gente então gente, eu já vou passar pras minhas sobrancelhas porque eu já me abusei sem sobrancelhas não é mesmo? então eu vou vir aqui no lápis de sobrancelha que eu não vou usar pra desenhar minha sobrancelha nova tá? eu vou só fazer um rascunho geralmente eu começo todas as minhas sobrancelhas do lugar da minha natural só que eu sempre mudo o final da minha sobrancelha que eu acho que é onde dá mais diferença na maquiagem, eu vou começar a misturar misturando um delineador lilazinho com esse BTV Albeit aqui, vou misturar os dois aqui para começar fazendo meio que o um sketch da minha sobrancelha, eu não vou fazer desde o início até o final, porque no final eu vou escurecer e no início eu vou esfumar mais para ficar mais clarinho, mas eu vou fazendo mais ou menos o desenho, vocês vão vendo aí. Nessa hora parece que tá tudo ficando torto, tá tudo ficando ridículo, mas calma que a gente ainda vai fazer tudo, a gente ainda vai cortar tudo, fica ligado. Vou vir nessa paletinha da NYX que ela tem um tonzinho de roxo bem clarinho, que é esse aqui, e eu vou depositando esse tom bem clarinho aqui, mais ou menos no início da minha sobrancelha, aqui no meio eu vou vir usando esse tonzinho intermediário, e com essa cor mais escura eu vou vir em outro pincel, né, que não é de esfumar, e eu vou desenhando o arco e a ponta do final da minha sobrancelha mas eu não vou preenchendo ainda, vocês vão vendo lembra que eu falei que você não precisava se preocupar tanto aqui com as diferenças das sobrancelhas e tal? Isso é porque a gente vai vir cortando toda essa parte inferior com corretivo, gente, então eu vou fazer tanto a misturinha dessa base aqui de alta cobertura quanto desse corretivo aqui da Rio. Pra gente poder cortar e deixar mais clarinho embaixo, bonitinho, e iluminando tudo direitinho. Pois é, gente, minha sobrancelha tá desenhada bem arqueada, mas se você prestar atenção, a base dela tá mais reta, né? Essa é a vibe que eu queria pra sobrancelha do James. O James tem as sobrancelhas arqueadas, não tão arqueadas quanto essa, mas lembra que eu vou fazer sombra. E o James originalmente não usa sombra, então por isso que eu decidi dessa arqueada a mais. Vou passar pra o esfumado, como ele não usa sombra, né? Aqui é livre interpretação, eu vou se você quiser fazer. Eu vou retocar aqui um pouquinho do corretivo na pálpebra, e eu vou começar trabalhando justamente nessas cores que eu usei pra criar a sobrancelha, né? Vou vir nesse lavanda mais clarinho de todos, porque eu quero essa sombra bem concentrada no lavanda e no roxo, eu vou evitar ao máximo usar esses tons mais escuros de roxo, inclusive já começar depositando nessa área mais externa. Vou vir no tonzinho de roxo intermediário, e eu vou esfumando sumando ele mais pertinho aqui da pálpebra e tal. Diferente do lavanda, que eu puxei até lá atrás Porque como o lavanda é bem clarinho Ele não vai chamar tanta atenção, assim, na maquiagem Mas eu vou concentrando aqui, olha O roxinho intermediário Tanto no canto externo Quanto interno da pálpebra Vou trocar de paleta, né, gente? Porque já deu aquela paleta Ali da NYX. Vou abrir aqui nessa sombrinha Night, que é um roxo bem escuro E bem fechado. E eu vou usar essa sombra Só no cantinho, do cantinho, do cantinho Interno e externo Coisa, assim, pouquíssima, gente Vou usar essa sombrinha metal aqui chamada Vacations, dessa paletinha Ready For, aplicando ela bem no centro dos meus olhos. Vou fazer um truque que eu gosto bastante, que é de cortar a sombra com a esponjinha, pra deixar o look mais angulado e dar uma impressão de lifting maior ainda, tá vendo a diferença? Até o finalzinho do rosto. E na minha paletinha Nina Secrets by eldora que inclusive saiu resenha aqui no canal, se você ainda não assistiu, clique nos cards pra conferir. Eu vou pegar esse tom aqui de rosinha, então eu vou usar ele aqui pra iluminar o osso, né, abaixo da minha sobrancelha falsa, e o cantinho interno do meu olho. Beleza, gente, a estrutura da sombra vai ser mais ou menos essa aqui, tá? Eu vou aplicar um rostinho mais escuro aqui na minha pálpebra inferior, vou aplicar lápis de olho, cílios postiços, máscara de cílios, tudo pra gente já terminar esses olhos e terminar o restante da make do rosto rapidinho. Com os olhos finalizados, eu quero logo finalizar esse rosto, que falta bem pouco também. Vou usar um pouquinho de blush, acima do meu contorno. E pra iluminador eu gostei tanto desse brilho aqui, Aqui, que eu apliquei acima da sobrancelha que eu tô pensando em vir na paletinha da Nina nesse mesmo tonzinho de rosa fazendo uma construção inicial de uma iluminação no meu rosto com essa sombra, não vou usar só ela pra iluminar, tá? E eu também vou usar esse iluminador aqui chamado Stardust da coleção Cosmos da Playboy na cor ah, que é um rosinha, sabe? Bem clarinho E pra finalizar a minha maquiagem Eu vou aplicar um batom Como o James não usa batom Eu vou usar um batom nude Que é bem friozinho E eu acho que combina bastante com essa maquiagem Que é o 283 da Ruby Rose, tá certo? E agora no final eu vou só aplicar um glossinho Porque a fórmula desse batom aqui é muito, muito mate, Então se eu ficar só com ele Como eu vou falar Eu ainda vou maquiar minha irmã Provavelmente o batom vai craquelar, né? Então o gloss vai ajudar a segurar ele E a galera Estamos aqui e com a minha maquiagem artística Inspirada no James, completa Não vou colocar peruca não vou colocar fantasia ainda Porque isso eu vou fazer só no final Depois que eu já estiver com a minha irmã com a maquiagem pronta também Pode descer, é tua vez já então, gente, tô de volta aqui com a minha irmã. Oi, pessoal! Então, gente, eu fiz a minha maquiagem inspirada no James e eu vou fazer uma maquiagem parecidíssima com a minha nela, só que inspirada na Jessie, portanto, todo o tema roxo vai virar um tema vermelho. Você já fez alguma maquiagem artística antes? Não. Ou drag e tal? Não. Nunca colou as sobrancelhas? Não. Hoje vai ser a primeira vez da é minha irmã Eu geralmente não capto na câmera essa parte de colagem das sobrancelhas Mas eu vou captar hoje porque eu quero ver o que ela vai achar dessa palhaçada toda Mas ano passado no um Halloween a gente fez, mas não foi drag não Eu não colei as sobrancelhas no ano passado Eu colei as minhas porque eu fui a Mortícia e foi a bandinha. Auge, ah, né meninas? Vamos lá Ai, vamos te deixar bonita aqui colando a sobrancelha, Tá bela com a sensação de passar o. Ai, como! <risos> a primeira vez é, é diferente passar os, os pelinhos ao contrário. Isso aí não caiu os pelos da sua vez, não. Só sou pessoas puxar com pouco. É com cola de bastão mesmo, é que você faz. Isso. Mas não é qualquer cola escolar também. São só alguns que funcionam, são as mais fortes. O que, que tu tá achando dessa palhaçada? Estranho. É esquisito mesmo puxar todos os pelinhos pra trás, mas é essencial, gente, pra poder funcionar a make. Vou repetir esse passo aqui, né, umas três ou quatro vezes, e aí a gente volta já pra construir a pele. Então, o que, que você tá achando disso? Horrível, gente, coisa. feia! Eu tô achando o um máximo, entendeu? Parece que a pessoa envelhece vários anos quando tá sem sobrancelha. Mas a gente vai perder ainda daqui a pouco. ainda fica uma sombrinha. A gente vai cobrir isso tudo aqui com a base de altíssima cobertura, que é a mesma que eu usei. Gente, eu não vou explicar muito a maquiagem da minha irmã, porque é literalmente a mesma coisa que a minha. A gente só vai mudar os olhos e tal. Que dela vai ser vermelho. O meu foi o roxo. É a pele, né? Já. Até que não dá trabalho tanto, assim, o da sobrancelha que ainda é mais. Ah, não dá trabalho na tua sobrancelha, né, amor? Eu que é fininha e tal. A minha, eu preciso colar umas seis, 7 vezes. A dela foi só três, gente. Aquela boquinha de prazer Embaixo, quem não ama, né, meninas? E aí, quem tá amando visual até agora? Vou vir no corretivinho Iluminando alguns pontos altos do rosto dela E mesmo a sobrancelha dela sendo mais fácil De selar, gente, eu vou trabalhar o mais rápido Possível com esse corretivo Pra já selar a sobrancelha de novo Porque eu tenho medo de descolar, eu sou assim então, né, galera, agora que a gente tá com a cara toda branca Vamos tirar o excesso de pó Vou contornar o rosto da minha irmã Usando o mesmo produtinho que eu usei em mim E eu sempre faço contorno antes de mapear as sobrancelhas Porque eu acho que fica mais natural o contorno aqui em volta da sobrancelha Do que quando você faz por cima, sabe? Beleza, gente, com o contorno do rosto dela feito Eu já vou mapear as sobrancelhas e desenhar Basicamente a mesma coisa que eu fiz com a minha Só que a diferença é que vai ser vermelha Agora você vai virar diferente pra mim Porque <risos> eu não sei desenhar sobrancelhas nos outros, assim, de lado. Tá vendo? 100% as duas. Gente, vou ver essa paletinha aqui da Lodurana, que ela tem vários tons neutros e quentes. E eu vou escolhendo já os tons que eu vou usar na sobrancelha da minha irmã. Assim como a minha, eu vou começando a preencher mais fraquinho e depois eu vou intensificando a cor. Olha só, gente. Eu tava adiantando o processo, mas só pra vocês verem. Até cortei já uma das sobrancelhas da minha irmã, que é essa aqui. Pra vocês verem a comparação. Tá vendo que quando a gente não corta, parece que tá sem formato? E quando a gente corta, já parece que tá... Angulada, fez a sobrancelha, né, meus amores? Então eu vou lá cortar a outra também. Olha só, meus amores, a sobrancelha. Outra pessoa. Outra pessoa. Já me fazer esse formato de sobrancelha. Botava um cabelo assim ruivo Roberta do RBD. Uhum. Tava pronta, né, meus amores? Gente, nós vamos fazer a sombra da minha irmã agora. Eu vou vir nessa mesma paletinha aqui. Eu vou me concentrar tanto nesses tons de vermelhos quanto nesse tonzinho de laranja também. Então eu vou começar com esse vermelho escuríssimo aqui. Agora eu vou vir nesse tonzinho de vermelho aqui da paleta esfumando esse tom de vermelho mais escuro e tal que a gente aplicou. Agora eu vou vir nesse tonzinho aqui de laranja, só pra esfumar essa porção mais externa, tá, da sombra dela. Gente, vou vir nesse iluminadorzinho aqui da Ruby Rose, na cor Precious, que ele é um dourado bem mais quente, que eu vou usar pra iluminar o ossinho abaixo da nova sobrancelha da minha irmã e também no cantinho interno. Eu vou vir nessa paletinha de Better Red Rose, nesse super glitter vermelho aqui do meio da paleta, aplicar na pálpebra dela pra criar um ponto de atenção enorme e eu vou aplicar com o meu próprio título e aí, gente, aqui nos olhos da minha irmã não tem muito mais o que fazer. A gente vai dar um corte pra aplicar lápis de olho, máscara de cílios, cílios postiços e a gente volta pra fazer a maquiagem do rosto, que ainda falta um pouquinho também. Beleza, gente, finalizei a sombra da minha irmã e ela aplicou máscara de cílios, lápis preto pra dar todo o acabamento na sombra. Vamos passar pro resto do rosto, né? A gente já fez o contorno dela mas vamos adicionar um bronzer pra trazer um pouco mais de calor e dimensão pro rosto. Vou concentrar o bronzer aqui mais nas têmporas e na maçã do rosto. Pra blush eu vou aplicar nela o mesmo que eu apliquei em mim anos, gente, Family Resemblance, hoje. Hoje e todo dia, porque de fato nós somos familiares, né, então sempre vai ser Family Resemblance, a burra. <risos> e agora que o rujo já tá com um contorno, bronzer, blush, falta iluminar. Em mim eu usei um iluminador mais frio que puxa mais pro roxo, nela eu vou usar um iluminador mais quente que puxa mais pro vermelho. Então eu tô misturando duas cores do iluminador Tio Gold da Ruby Rose, eu tô usando as cores 3 e 4, que são as cores Adorable e Precious. E aí, gente, no desenho da Equipe Rocket, a Jessie ela usa um batom um vermelho mais quente, né? Um vermelho mais aberto, mais laranja. Só que no Pokémon Go, que é a versão mais recente, que é do joguinho, ela usa um batom mais puxado pra vinho. Então, pra ficar uma coisa entre um e outra, eu vou usar essa cor aqui, que não sei o nome da Bruna Tavares, mas eu vou colocar aí na tela do BT Lux, que é o modelo novo de batom dela. Então, gente, essas aqui são as faces, estamos parecidas, uma coisa assim, bem Equipe Rocket. Bom, agora a gente vai dar um corte, porque a gente já vai voltar com as perucas instaladas né? e também com as fantasias que inclusive a gente fez lá no canal da Adria, né? Vamos lá conferir! Isso, depois que esse vídeo aqui acabar, eu vou deixar tanto no final desse vídeo quanto aqui na descrição, nos cards, em todos os lugares pra vocês irem conferir. E basicamente é isso, né? Vamos lá trocar de roupa e finalizar esse vídeo. Gente, o que, que vocês acharam da nossa produção de James e Jessie de Equipe Rocket? Faltou o Meow, né, gente? Faltou o Meow, eu acho que faltou. Gente, então, essas foram as maquiagens... A Yadra tá achando o máximo, gente. E de outra pessoa, pelo amor de é Deus. É, outra Muito pessoa. Bom. Que tal essa os de cabelo, gente? Comenta aí embaixo, tá? Você deve pintar cabelo de vermelho e de lilás. Jurou. Comenta o que, que vocês acharam tanto das maquiagens quanto da produção por completo. Então, é isso aí, né? Né, gente, Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Também não se esquece de passar lá no canal da Adri, né? É isso mesmo Se inscreve <risos> lá no canal dela e vai assistir o nosso vídeo Que eu também tô lá no canal dela, gente Fazendo essas fantasias aqui, belíssimas O áudio que eu já tô fazendo assim, tá fazendo aquele episódio que o James botou feito pra... <risos> Aquele episódio que nunca passou no Brasil, gente. O surto. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Eu sou a no Instagram, Twitter e TikTok. E eu sou a Costa em todas as plataformas. Amo, oh, né? Meninas, não esquece de seguir a gente lá, que lá tem vários papos. A gente tá o dia inteiro respondendo vocês por lá também. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos, tá, gente? Isso é muito importante pra o desempenho de tudo. A gente fica muito grato quando vocês compartilham os vídeos. Então, muito obrigado. Então, não mais, é isso, né, gente? eu sou o Presidenta da equipe Rocket <risos> E eu sou a Jessie E o auge, né, gente? Eu sou o Gabriel E eu sou a Arthur E esse foi o vídeo de hoje See you! <risos>